Será que você tem vantagem, mesmo você sendo o último contemplado no consórcio? Será que tem alguma vantagem? Se você quer saber, acompanhe esse vídeo até o final. Roda a vinheta! Olá, tudo bem? Aqui é a Fabiana, da GR Serviços Financeiros. Seja bem-vindo ao maior canal de serviços financeiros da GR Serviços Financeiros. Aqui nesse canal você tem de primeira mão todos os serviços financeiros do Brasil Trazer as melhores condições aqui para você de vídeos inovadores E aqui é o Gabriel, bem-vindo família, tudo bem? Vamos lá família, esse vídeo foi um dos vídeos mais pedidos no nosso canal Então estamos trazendo aqui de primeira mão para você Desde já, você que acompanha o nosso canal ou você que chegou agora Já se inscreva no nosso canal, tá? Ative o sininho de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos e compartilha com todos os seus amigos, o grupo Telegram, o WhatsApp, todo mundo. Não deixe de faltar ninguém nesse vídeo, tá? E outra coisa também, não custa nada, nem 10 centavos. Deixa aquele like bacana pra gente aqui. Vamos colocar uma meta simples, tá? Uma meta de pelo menos 50 likes. Conto com vocês, tá bom? E vamos lá pro vídeo, sem mais delongas. Então, galera, para começar esse vídeo, a gente sabe que o consórcio é uma forma de compra programada, né? Então você não paga juros por essa programação, somente uma taxa administrativa. Então eu te dá um exemplo. Você escolhe um grupo de 84 meses, vamos falar para veículo, tá? 84 meses, é, 50 meses, ou 36 meses, ou 24 meses. Essas são as opções que a gente tem também nos nossos grupos de administradores que a gente trabalha. Então eu te dá um exemplo que você escolheu um prazo de 36 meses. Vai quitar o seu consórcio com 36. Você pode ser contemplado no primeiro mês, já no primeiro mês, ou até 36 meses. Todos os participantes vai ser contemplados desde o primeiro mês ou até 36 meses. Então aquele último participante, ah, eu sou pé frio, eu não consigo ser contemplado rápido. Né? Porque muitas das vezes você pode estar passando por uma situação como essa no consórcio que você fez. Para você, será que existe vantagem? Vou te provar que sim. Por que existe vantagem? Porque quando você inicia o consórcio, a cada data de aniversário do grupo existe uma atualização. Então eu já falei num vídeo acima, deixei aqui para vocês para revisar esse vídeo depois, tá bom? Mas toda data de aniversário do grupo tem uma atualização, que isso, essa atualização acompanha o índice da infração do Brasil. E esse índice, quando é a atualização veicular ou imobiliária, acaba sendo muito maior do que o valor da infração. Então, com isso, em vez de você perder tempo ou perder dinheiro, na verdade, você faz seu patrimônio valorizar. Como assim? Fui o último contemplado. Qual vantagem que eu tenho, então? Você tem cada atualização que teve foi acima da infração, então você ganhou dinheiro com isso. E quando você é o último contemplado, o que você pode fazer? Tanto comprar o bem que você deseja ou resgatar em dinheiro, com todos esses aumentos. Então, comparando a previdência e o consórcio, qual é mais vantajoso? O consórcio. Por quê? Porque está acima do índice da inflação. Então, o seu retorno é muito bom. Então, você nunca perde fazendo consórcio. Por quê? Não paga juros, você tem o prazo à sua escolha, a parcela dentro do seu orçamento, então é você que escolhe a parcela, então é você que escolhe tudo. E o bom é que, mesmo que você está demorando a ser contemplado, o seu bem está sendo reajustado e você está ganhando com isso. Por quê? eu te dar como exemplo. Hoje todos os carros estão acima do preço, a gente sabe disso. Para quem tem um consórcio, está acompanhando essa infração, beleza? Então, vamos lá. Além do seu carro, a sua carta de crédito valorizar para você comprar o bem que você deseja, está sendo acima da infração. Então, se você, no final do consórcio, como está perto de terminar o seu, por exemplo, para você que está perto de terminar o consórcio, você pode resgatar em dinheiro, e você não perdeu nada, só fez o seu patrimônio valorizar, o seu dinheiro render. Então é isso aí, já explicando qual é o benefício que você tem quando você é o último a ser contemplado. E também tem a forma também que você pode deixar o dinheiro em aplicação, né, Gabriel? Isso, isso. Essa parte que a Fabiana falou é muito interessante. Vou te dá um exemplo que você contemplou o seu consórcio, mas não quer utilizar o crédito por agora. Dá um exemplo que você contemplou e daqui a dois anos você quer utilizar esse crédito. Acontece a atualização? Ainda melhor. Por quê? Esse dinheiro do seu crédito vai ser aplicado em alguma forma de investimento. Pode ser no CDB, pode ser no CDI, de acordo com a sua administradora de consórcio. Vai ser aplicado, dá como exemplo aqui um valor de 50 mil. Esse valor, no momento que você esperou dois anos para utilizar ele para compra... Em vez de ser 50, todo mês ele vai ter uma atualização, pode ser R$200 a mais, pode ser R$300 a mais sobre o crédito. Então com isso você vai ter um patrimônio, pagou por 50 mas pode ter um patrimônio, como exemplo aí, de até uns R$70 mil, R$68 mil, de acordo com a atualização e aonde que foi é, o investimento da sua carta de crédito, ok? Então você sempre tem vantagens, até mesmo sendo o último contemplado no consórcio. Então faça o seu dinheiro render, não perca tempo, ok? E você que já tem um consórcio, você já tem uma dica muito boa aí que você não vai perder dinheiro, ok? Foi um bom investimento que você fez. E isso é sem, eu é te dar exemplo, sem você ter ofertado um lance, né? Que você isso. pode ser o último contemplado. E se você é. deixou ali só participando de sorteio mesmo. Só de sorteio. Ó, oh, iniciei o consórcio, não tinha recurso, não tinha dinheiro. Porque além do, do sorteio, existem formas de lance, de né? Contemplar, Vou dar né? um exemplo aqui. Existe lance livre, que é os uhum. lances maiores do grupo, né? Basta o seu, o, você como participante estar tá entre os maiores do grupo para ser contemplado. Você que foi sorteado para um lance fixo, lance embutido, lance fidelidade, existem várias formas de lance. Eu vou fazer um vídeo especialmente falando sobre lance, tá bom? Então, quero bater essa meta aí com vocês, tá? Pelo menos 50 likes aí, já inicial no vídeo. E o legal também é que você tem aquele poder de escolha também após contemplar o crédito. Então, você não fica preso à marca do modelo de veículo ou também do imóvel que você deseja comprar. No financiamento é diferente, né? Então, você já tem que escolher qual que você quer já de imediato. No consórcio, você fica aberto a escolher, né? Isso aí, Fabiana. Então, para você que iniciou o consórcio, contemplou ele, você decide. Ah, no início eu, eu fiz é para adquirir um Chevrolet, né? que eu, dá como exemplo o um Onix. Ah não, mas não dê de ideia, eu quero comprar um HB20. Pode, a escolha é sua, você que decide o que, é que você quer comprar com seu crédito veicular. Se é carro, se é moto, se você tem um crédito valorizado, é um caminhão, você que decide. E dependendo do seu crédito, você pode comprar dois bens e pagar em uma parcela só, né? Isso, dependendo vai depender do do da crédito. administradora também. É, tem também, que observar é, isso aí, né? Isso. Todas as administradoras que têm essa, essa regra e essa vantagem para você. E, exemplo, num crédito imobiliário, você fica aberto a escolher comprar uma casa, um apartamento, um imóvel rural. Então, é muitas e inúmeras vantagens que pode Isso aí, construir seu terreno, né? Então, é você que decide o que você vai fazer após contemplar. Ou então, tem muitas pessoas também que fazem o consórcio como investimento, vai ter um vídeo também, então ó, pode me cobrar, tá? Vamos ter esse vídeo aí também sobre investimento, é só deixar nos comentários aqui abaixo e colocar aí pelo menos os seus 50 likes, não custa nada, tá bom? Se você gostou, se você acha que o consórcio é para você, você que não quer pagar juros, quer pagar uma parcela mais flexível, a gente vai deixar o link aqui abaixo que você pode solicitar uma simulação, tá? Você também que tem um financiamento, mas tem um desejo de pagar uma parcela mais flexível, o consórcio é uma excelente opção, porque após contemplar, você pode fazer a substituição é, de garantia. Então, é outro vídeo também que a gente tem que trazer aqui pro canal para estar tá explicando detalhe para você, que é uma excelente opção também, né, Gabriel? Isso aí. É bom a gente até nomear qualquer coisa aí, os vídeos, né? O vídeo número 1, número 2, número 3 e número 4. Vocês pedem qual for mais votado aí do que a gente falou, vocês deixem aqui no comentário, beleza? Que a gente vai Sim. trazer de primeira mão pra você também. Então já aproveita, curta, comenta e compartilhe com mais de pessoas. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho pra sempre que a gente postar um vídeo novo e se ser é o seu primeiro a receber. Um forte abraço. Isso aí, ó. E não esqueça de ajudar a gente a bater essa meta de 50 likes, que é para contar com vocês aí para trazer cada vez mais vídeos inovadores, tá? Conto com vocês, um forte abraço e até a próxima família. Tchau.